Fantasma de bailarina pede um presente especial, a amigo imaginário aparece na hora do parabéns, a criatura acorda com o palhaço dormindo ao seu lado, a vingança do macaco César se aproxima cada vez mais, Saci se manifesta na floresta e faz algo terrível com um jovem. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. anos de idade Amy conheceu um amigo imaginário que tem por nome Joey. Em seu aniversário de seis anos antes de assoprar a velhinha ela desejou que seu amigo viesse vê-la. Ela saiu correndo como se tivesse visto alguma coisa. Sim, lá está ele escondido debaixo da cama. Com aspecto cadavérico, assustou a família e fez todos correrem desesperados. Por milhares de anos, os animais vêm sofrendo com a raça humana, são explorados, abatidos e consumidos de forma sádica por todos os lados. Em um vídeo emblemático vemos um homem tirando sarro do macaco César que o olha com total desprezo sem sentir um pingo de graça. <risos>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 Até quando os animais suportarão tamanha humilhação? O que o futuro nos reserva? Será que um dia o jogo irá virar? Será que a caça vai virar o caçador? Bom, Hollywood já deu aviso. que eles são muito mais do que 80. Sim, ele cresceu e não esqueceu. Nessa altura do campeonato, você já deve saber que o Saci é um demônio muito travesso. Segundo a lenda, ele não pode ser desafiado, pois caso seja, ele mostra sua verdadeira força e comete terríveis abominações. E lá foram os caças fantasmas em busca da entidade. Bora, bora, troca pilha aqui, mano. Mano... Um determinado momento, eles encontraram uma oferenda para atrair o homem de uma perna só. Vamos. Apareça! Ó, oh, ó oh, barulho. Mano, o barulho tá pra onde, velho? De repente, eles começaram a ouvir som de passos, como se alguém estivesse correndo pela mata. Mano, que que é isso, mano? Vocês nunca deveriam ter aqui? <risos> Tá, Sim, a criatura apareceu bem diante de seus olhos entre as chamas do inferno. Mas logo desapareceu sem deixar rastros mas não por muito tempo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Calma, mano, galera! Ele tá aqui, velho. Ô galera, calma, Aproveitando a oportunidade, arrastou que ficou sozinho para mostrar que o Saci não brinca de ser Saci. No caso a seguir, vemos uma mãe muito carinhosa colocando sua filha para dormir. Yes, I Bom, por algum motivo parece que ela não gosta muito de dormir com bonecos. de dormir ela decidiu descer para brincar foi quando ela viu um bonecão apavorante ao lado dos brinquedos com muito medo subiu rápido e se escondeu debaixo da coberta bom parece que ele sumiu e o pesadelo acabou mas só parece mesmo E você, o que faria se acordasse com um bonecão de palhaço deitado bem do seu lado? Este é um dos casos paranormais mais perturbadores registrados no Brasil. O caso da bailarina fantasma, fruto de uma história de amor pela arte. Essa menina que era, o sonho dela era de ser bailarina E o pai dela não apoiava o sonho dela A professora dela acabou dando uma roupa de bailarina pra ela E ela pegou e ficava ensaiando em casa O pai um dia saiu pra trabalhar e pediu pra ela limpar a casa Ela acabou colocando a roupa, dançando e esqueceu da hora Quando o pai chegou do serviço, viu que a casa estava toda bagunçada Que ela estava com a roupa da bailarina, que viu que ela estava treinando Ele bateu nela, começou a bater, espancar ela até ela morrer Ele bateu tanto que ela acabou falecendo e o pessoal fala que o espírito dela assombra aqui. Eu e a Thaís veio e comprovou que o espírito dela assombra o local, né Thaís? E a roupa dela, quem deu pra ela foi a professora, né? Porque Meu o pai professor. não apoiava esse sonho. O pai de dela falava que isso não ia ter futuro, que o negócio dela era trabalhar. Outras famílias já tentou morar na casa, mas não conseguiu porque o espírito da menina bailarina assombra a casa. O pessoal tem medo, né Thaís? Aham. Uhum. E lá foram eles, na casa, onde a bailarina foi executada. Com toda a educação, eles entraram na casa. Licença. Dá licença. Estamos entrando na sua casa. Vou fechar a porta. Igual você deixou, tá bom? Só te peço uma coisa, pra não nos atacar e não nos fazer mal. Em um quarto, eles tentaram fazer contato imediato com o espírito da menina, que logo atendeu o chamado. A bailarina disse que precisava de ajuda e pediu que a Thaís segurasse a sua mão. Por que, que você me deu a mão? Eu posso v te ajudar de algum jeito? Falou, você segura? Eu seguro a sua mão. Thaís, tá, você tá branca, cara. Você tá passando mal. Muito bem, cara. Foi quando, de repente, a porta se abriu sozinha. Aonde você tá agora? A porta abriu, cara. A porta abriu. Olha lá, fechando, Thiago. É você? A gente pode ajudar você? Você quer ser minha mãe? Falou de novo. Não, não quero ser sua mãe. Thiago, será que é ela disse que quer que Thaís seja sua mãe e que quer um sapato de bailarina de presente para dançar. Um sapato meu. Um sapato? Hum, o seu sonho é um sapato seu? Para dançar. Você quer um sapato de bailarina? Você me dá? Você quer que eu traga aqui pra você? Aqui, ó, um de... Thaís! Oi, Fica aí, ela, tá... ela passou ali, ó. Sim, finalmente a bailarina se manifestou. Aonde, Thiago? No banheiro, ó. Você tá aqui? Thiago, não tem nada aqui. Você já saiu daqui? Normal. Fantasmas desaparecem.